Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai o bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oi, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao ADEC Music. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Grandes adoradores do mundo gospel, como Fernanda Brum, Elaine Martins, Damares, Cassiane. Todas essas pessoas já gravaram músicas, composições desse nosso convidado, né? De autoria dele. Ele é membro da Assembleia de Deus Caratinga Entre Folhas. E nós estamos aqui hoje com o irmão Dimael Carrara, a paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que todo mundo gosta, música, né? Música. Vida. Louvor, louvor. Adoração. Adoração ao nosso Deus. Coisa boa é louvar o Senhor, né? Sempre, né? Por Amém. isso que eu comecei lendo o Salmo 100, que fala de louvar, Louvão né? Louvar ao oh Deus, louvar o Senhor. E de Mael. Antes da gente entrar nas suas composições, de sua autoria, né? Nos louvores, Sim. eu quero saber um pouquinho lá da sua infância. Se você já nasceu num berço evangélico, cristão, se houve uma conversão... Então, é, eu não nasci num berço evangélico, eu me converti aos 13 anos, eu fui o primeiro da minha família a me converter. E depois de mim, eu fui ganhando a minha família para o Senhor, e hoje, praticamente toda a minha família serve ao Senhor. E depois dessa conversão, você falou que hoje, né, através de você, toda a sua família entrou na presença do Senhor... E quando você descobriu, começou a notar esse seu talento para música? Bom, aos 13 anos, quando eu entrei para a igreja, eu, eu comecei a ter muita vontade de cantar. E Deus começou a usar muitas pessoas para dizer que eu ia, até então, só cantar. Eu não sabia que eu, que eu tinha essa vocação para compor. Aí, por volta de 2010, eu, eu, eu comecei a, a, a, Deus começou a despertar em mim esse interesse pela composição. É, tinha uma compositora, tem, né, que é a Vanilda Bordieri. Eu sempre, quando eu converso com ela, eu sempre comento essa história com ela. Uhum. Ela era uma compositora que na época estava em ascensão. Ela e Rosiane Ribeiro. Então foram as minhas primeiras referências como compositoras. E eu ouvia aquelas canções e eu pensava, eu, é isso que eu quero para mim, vou compor. Mas não tocava, não cantava muito bem, não, não tinha nenhuma noção. E morava entre folhas. E eu pensava, como é que eu vou dar certo com composições, atingir Brasil, atingir pessoas até de, de outro estado, ou até mesmo em, em Minas Gerais, morando em Entre Folhas. A gente sempre tem essa barreira, né? Sempre pensa, ah, por eu morar num lugar pequeno... No interior. E, no interior, uma igreja pequena. E por volta de 2010, eu comecei com essa questão de tentar compor, tentar escrever. E Deus foi assim, tão bom comigo que, que eu tive um tempo de, de, de aprendizado, de experiência, por volta até 2014, mais ou menos. Eu, uhum. eu tentava compor, compunha alguma coisa... Mas ninguém ainda tinha gravado as minhas canções. Aí em 2014 foi quando começou o Cantores Independentes me procurar para adquirir as composições, para estar tá gravando as composições. E de lá para cá, graças a Deus, Deus foi abençoando. E, e só vem só crescendo, alegria. Né, compondo cada dia mais. É. Eu andei vendo né, suas, suas canções, <risos> suas composições, achei algumas muito lindas. A gente já tinha conversado aqui Sim. antes de começar a gravar. Né? Depois, um pouquinho mais para frente, eu quero falar de uma que mexeu comigo. É, mas qual que foi, assim, a primeira música sua que você teve gravado por um, por um desses grandes nomes que a gente tem no cenário gospel hoje? Bom, é, eu, eu, em 2010, eu comecei a compor, em 2014, independentes começaram a gravar. E em 2015, eu tinha acabado de formar na faculdade. Fiz uma faculdade aqui em, em Caratinga e fui morar em São Paulo. Aí, por, em meados de 2016, eu passei por, por, por muitas situações que, que me aprofundaram é, é, no nível de... falando de experiência com Deus. De experiência, e experiência, de com é, Até então, eu compunha sobre músicas que falavam de, de experiência de outras pessoas. Sim. A partir dessa época, eu comecei a compor sobre as minhas próprias experiências. E, em meados de 2016, final de 2016, eu conheci a Leia Mendonça, através de um amigo, que é o Jonathan Paz, que é um grande compositor também. Uhum. E, e a gente escreveu pra ela a canção Vem Coisa Nova Por Aí. Eu ouvi essa, é linda, maravilhosa. Nossa, essa música foi difícil pra entrar nesse repertório. Foi uma história, assim, bem longa para pra, pra, pra... pra música entrar, mas aí a música acabou entrando. Não seria a música de trabalho, seria mais uma música do projeto, visto que a Léa compõe muito, canta muito, há tá muito tempo. compõe. Uhum. Sim, e, e Deus mudou tudo, e no final a canção foi é, a canção de trabalho. Ano passado, se eu não me engano, esse CD, não, em 2018, esse CD foi indicado ao Grammy Latino. Esse do qual é, Mendonça? Adoração na Guerra, é. com, a, com essa música com de essa trabalho. essa música de tem trabalho, que ela é linda também, ela. E agora, é. falando em canção, tem uma que a Cassiane gravou recentemente, que não sou mais, não sou mais órfão. órfão. essa é a quarta canção que a Cassiane grava minha. A quarta? A quarta. No CD anterior, que também foi indicado ao Grammy Latino, em 2018, é, Nível do Céu tinha a canção Deixe o Céu descer. E nesse novo EP tem duas canções, Deus Vem, que foi a primeira música de trabalho, e Eu Não Sou Mais Órfão, que é a música mais recente que ela lançou. Que ela nasceu, que é essa afirma. canção, é, e tem Vou Deixar na Cruz, que sai daqui a um mês, mais ou menos. Essa Vou Deixar na Cruz. É, que é de, eu compus para ela também. Então, essa canção, Eu Não Sou Mais órfão o sentimento de compor essa canção, é, eu acho que todo crente já passou por isso. Sabe aquele momento que você está na igreja, que tudo está bom, sua vida financeira está boa, sua família está bem, é, é, é, tudo está bem, mas só Está falta... estabilizado, está tudo é, estabilizado. Está é, tudo estável mas falta alguma coisa. Aí você olha para o um lado do outro e pensa, poxa, falta alguma coisa, e, e você sente uma falta, que essa falta, ela, ela, não, ela não é nada senão a falta da presença de Jesus. A falta... Da de, intimidade. Da intimidade. De Jesus como um pai, não só como Deus soberano, poderoso. Mas, Esse foi o sentimento, que a gente tem essa visão de Deus. Ah, Deus, até nas orações, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de Isaac, de Abraão, é, foi mais uma fase em que eu, Estava precisando de, de ver Deus como Sim. um pai e não com, sabendo que Ele é o um Deus Todo-Poderoso sabendo que Ele pode tudo mas eu precisava de tirar de mim essa visão de Deus como aquele Deus mal mal que eu digo assim o aquele longe, Deus que né? é aquele Deus que pune se você pecar aquele Deus que que que que é, tipo assim é, é a fio ali tipo assim te corrigindo e mais aquele Deus como pai que a gente fala assim é e, né? e Papai. Sim, papai, aquela coisa de você saber... Me tipo acolhe. Assim, de relacionamento. E essa canção, o interessante dela, é que todas as pessoas que escutam vêm de uma forma. Eu já recebi testemunho de pessoas que escutam essa música e perdeu o pai, o pai mesmo aqui na uhum. Terra. Então, para ele, essa música soa nessa maneira. Eu não sou mais órfão, tipo assim, porque perdeu um pai, perdeu uma, uma, uma figura paterna e, e vê. E já tem pessoas que já levam para esse lado do de Deus mesmo, propriamente falando, tipo, que foi o meu de caso, mesmo, e né? de todas as paz formas, sim. e de todas as formas Deus opera na vida de alguém, essa canção faz pouco tempo que ela foi lançada e eu já recebi muito testemunho dela, e eu estou vendo aí a galera cantando, eu, essa semana mesmo eu recebi alguns vídeos dela, de, de igrejas cantando, jovens estão começando a cantar, agora voltando da pandemia, e, e eu estou muito feliz com o resultado dessa canção, é uma das minhas canções preferidas, e o gratificante é ver esse retorno, né? Quando Sim. realmente toca uma vida e você tem um testemunho, Sim. que que foi instrumento né, para mudar ou para trazer um consolo para aquelas pessoas. Sim. Então, eu como compositor, a gente sempre quer que a música dê certo. O que é dar certo para um compositor? Para alguns compositores, a música dar certo é, é, é ela ter 100 milhões de views. Para outros compositores, é ela atingir... É porque existe música de igreja, de rádio, de todos... Sim. Para mim, eu não, não posso ser hipócrita, e é claro que eu quero que a música dê certo nesse sentido, mas a minha oração, quando eu componho, é para Deus ter um intérprete certo e preparado para aquela canção. Quando eu componho uma canção, hoje, por exemplo, de manhã eu compus uma canção. Você compôs uma hoje. Compus uma hoje. Então, tipo assim, quando eu, eu componho, a minha oração é para que o Senhor ele, ele tenha um intérprete preparado para essa canção. Por exemplo, não, às vezes eu, eu poderia pensar assim, ah, eu queria que o fulano gravasse essa canção porque ele é famoso, porque ele é de gravadora. Mas eu, eu não tenho isso. Eu, eu quero que ele grave se for propósito de Deus. Se for propósito de Deus, porque às vezes não é ele, né? Às vezes não adianta. Eu já tive exemplo de cantor e cantores de gravadora gravar uma canção minha e essa música não dá certo em todos os sentidos. Porque não era, não porque era pra ele. Não era, ele, pro, não era, era pra ele. E eu já vi cantores independentes gravar a música minha e dar lá milhões de acessos e abençoar a vida do cantor e abençoar muita gente e mudar a história de uma pessoa. Então, tipo assim, dar certo com a música né, é muito relativo nessa questão de... Depende do que Deus quer fazer com a canção. E quando a gente trata do, do meio gospel, né, do, do meio cristão, as coisas são um pouco diferentes, né? Do que a gente vê no, no, no, no mundo por aí, porque é. a gente é inspirado né, pelo Espírito Santo, a gente né, busca é. essa intimidade, é uma busca diferente. E como que começa... O seu processo, tem tem alguma coisa que dá o gatilho para você começar a compor? Olha, toda vez que eu dou uma entrevista, as pessoas me perguntam, me perguntam isso. E para a maioria dos compositores. Mas para mim, eu acho que é diferente de todos. Eu já vi compositor falando que dormiu e sonhou com a melodia. Sim. Eu já vi compositores falando que acorda de madrugada para compor. Eu nunca fiz isso. Eu simplesmente sento e tento compor. E Deus me dá na hora. Eu, eu, não, eu não começo, por exemplo, é um processo de composição. Tem compositores que, que escrevem uma frase e ele fica mesmo com aquilo. Só com aquela frase. Com aquela frase, escreve mais um pedaço. Geralmente comigo, eu sento e já escrevo a música toda. Eu já sei mais ou menos o que eu, tô, o que eu quero passar. E, eu tenho, e o que me faz compor tão rápido e, e, e, e com facilidade é, é compor aquilo que eu tenho propriedade. Essa canção, Sim. Eu Não Sou Mais Órfão, é... é, é ela, ela saiu rápido, deve ter levado meia hora para escrever ela. Não. Rápido e uma música muito universal. Porque todo mundo em algum momento da vida, por exemplo, né, tem essa sensação de se sentir abandonado, ou de se sentir Sim. órfão. Desamparado. Né? Desamparado. E, e, e, e o que me faz compor com essa facilidade é estar vivendo aquele momento. Ah. Por exemplo, tem compositores que compõem uma linha. Eu não tenho uma linha para compor assim... Ah, eu tenho que compor a adoração pentecostal. Não. Eu componho o que Deus me dá naquele dia. É o alimento que Deus me dá para aquele dia. dia. É Aquilo o que Deus que quer falar tá comigo. o que no seu coração. Né, é, é, é o que Deus ministra primeiro para mim, para eu passar para as pessoas. Por isso é que eu tenho músicas, por exemplo. Eu tenho uma música com Fernanda Brum, que é uma coisa mais pop. Eu tenho música com a Pâmela, que é uma coisa difer totalmente diferente. Eu, eu tenho Cassiane. Aí Sim. eu tenho, por exemplo, Neide Martins, da dupla Alice Neide, que já tem uma música que é totalmente Mais bem pentecostal. pentecostal. Elaine Martins, Gins, bem pentecostal. que tem uma música que é totalmente diferente daquilo que eu componho. Então eu não sigo uma linha, eu sigo assim, aquilo que Deus quer, o propósito do momento. Dimael, antes, né, a gente vai continuar esse assunto, mas antes, primeiro eu quero chamar o Kevin aqui. E, gente, nós vamos continuar conversando com o Dimael mas nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes né, de chegar no intervalo, nós vamos ouvir né, ele louvar para a gente, que chama, uma música que chama Graça é Nova, e depois a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco sobre ela. Amém. Okay. Era para ser eu ali pregado Os cravos que furaram as mãos eram para mim Eu tinha tudo para ser condenado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 Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh graça Maravilhosa graça que me alcançou, graça, o oh, graça, maravilhosa graça, que me alcançou, e eu nem merecia. Mas Sua graça me alcançou, favor imerecido, presente do meu Criador. Amor que não se mete, não cabe em uma canção, maravilhosa graça. Mas sua graça me alcançou Favor imerecido Presente do meu criado, Amor que não se mede Não cabe em uma canção Maravilhosa graça Oh graça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 Voltamos, vamos continuar nosso papo, nosso bate-papo, nossa conversa com Dimael. Dimael é né, membro da Assembleia de Deus Entre Folhas, com o pastor Enéas. E a pastora Emília. E pastores, a pastor Emília. pastores maravilhosos. Dizer Grande que homem é de Deus. Melhor pastor do mundo. Melhor pastor e melhor pastora, não pode e esquecer Melhor pastora, lembrança para os pastores. Um grande abraço. Inclusive, ele prega muito, dá um estudo maravilhoso. Pode convidar ele para vir aqui um dia que ele vai dar show. Já está convidado, tá bom, uhum. pastor Enés e pastor Emília. Amém. E agora, Edmael, vamos continuar. Eu quero saber se você também canta, se você também já gravou as suas canções. Então, eu eu canto, já cantei mais nas igrejas assim. Hoje em dia eu não saio tanto para cantar. Eu gosto mais de cantar quando eu componho aquela canção, que eu sinto que aquela canção é para mim. Porque tem muito disso. Às vezes a gente compõe aquela canção e eu sei, nossa, essa canção é para Cassiane. Aí eu já componho, já envio para ela para ver se, se ela vai gostar. E tem aquela canção que você compõe, que você sabe que, que ela é para você. Então quando eu componho essa canção, que eu sei que é para mim, eu, eu acabo gravando. Eu tenho quatro canções no YouTube. Quatro. Que também estão nas plataformas digitais. E eu estou com o clipe pronto agora. Chamado A Voz, tá para lançar aí. Tá para lançar? Eu fiz esse clipe com o Marcos Martins, eu gravei aqui em Caratinga mesmo. É um profissional incrível, incrível. E essa música tá quase para lançar aí. Já eu tem gravei... data? Eu gravei... Não tem data ainda. Mas tá saindo. Já tá. Ele já editou o vídeo, já tá... Eu só tô decidindo se eu lanço ela no meu canal independente ou se eu lanço ela por uma gravadora. Ah... E... É, que eu, fui, eu, eu, eu recebi um convite e eu tô ainda orando, vendo se é isso que Deus quer... É porque você me falou, tinha me falado que você é tímido. Muito tímido. Então que quando, né, você é para louvar e talvez, né, ficar e para frente assim, você às vezes fica. Bom, é, é, o, o que acontece, é, é, eu, eu gosto muito de, de ter aquela coisa assim, de ter aquele propósito. Então é, o que eu observo, é, o que eu tenho muito medo é de me perder é, é, no meio de, de, de muita agenda, no meio de, de muito convite. Por exemplo, meu maior medo, parece uma coisa boba, mas sabe é, o que eu sempre pensei? Por exemplo, um cantor que canta lá, tem as suas uhum. agendas por mês. Talvez chegue um domingo e esse cantor tem que cantar, talvez ele não está bem, talvez ele está ele triste, está com algum problema, mas tem um problema com a família, Sim. aconteceu alguma coisa, mas mesmo assim ele tem que subir ali e ele tem que entregar alguma coisa. Ele tem que estar tá pronto para Deus usar ele. E, tipo assim, e às vezes você está pronto... Ele tem que ser vaso ali tem mesmo. Tem que ser vaso ali. E, e, e, às vezes, você não quer ser vaso ali. Você quer sentir o seu momento de ficar... De ficar, na, de, de ficar no, tá num dia que você não quer, você não está pronto para aquilo. Mas aí, como você já fez um compromisso, aí você tem que ir e cumprir esse, esse digamos, entre aspas, essa obrigação, porque você já tratou com as pessoas. É uma responsabilidade. Então, eu, eu, eu prefiro assim, eu atendo a agenda quando, quando me chamam, mas quando eu percebo que tem um... Um propósito assim naquela agenda eu vou lá e atendo sobre gravar eu tenho as canções eu, eu, eu gosto muito de música de arte então uhum. eu, eu às vezes prefiro gravar para o YouTube gravar para para que são músicas assim é para cantar na igreja geralmente ou é Pentecostal ou é o worship é o worship, e, né? e eu gosto muito de um estilo mais worship é nem né, para explicar para o pessoal de casa é adoração. adoração são músicas com letras menores um refrão é, com muita não tem muito instrumento de cordas de por corda. exemplo violino tem muito muito guitarra bateria uhum. eu vi que você faz assim todos os estilos né pentecostal worship é, você tem um que você prefere olha eu eu prefiro músicas mais sentimentais músicas daquelas que, que que tocam na alma, quando a pessoa está passando por um processo difícil, a pessoa escuta aquela canção. Por um exemplo, dessa música, Eu Não Sou Mais Órfão. Ela, ela puxa mais para o worship, mas não é aquele worship com, com, com pouca letra, é uma música maior. E, e a gente que é compositor, a gente tem essa vantagem. Porque, por exemplo, é, o cantor ele tem que gravar aquilo que é a identidade dele. Como eu não gravo as canções, todas as canções, então eu tenho essa possibilidade. Quando eu vou gravar, hum. eu tenho que gravar aquilo que que é a minha identidade, que é uma coisa mais Você calma. Mais. É, agora, para compor depende do dia. Tem dia que a gente não está tão calmo, a gente está mais naquela coisa da adoração, aí compõe. Tem dia que a gente está mais no, no fogo, no fogo, né? no fogo, aí a gente compõe <risos> músicas mais pentecostais. E no final dá certo, porque são vários cantores assim diferentes. E mas eu tô estilos. eu tô eu tô gostando muito de compor o hoje agora. É... Por quê? Porque o OSP é uma, é uma letra que é você consegue é, é, colocar mais Deus no sentido, assim, é, é, como é que eu posso dizer, a, a intimidade com Deus. Deus. Pentecostal é, é muito legal ela, ela, também. Ela já, a tradução dela já é adoração. É, né? até, até para na igreja, para você, é um, é um clima diferente, Entendi. sabe? É uma melodia uhum. mais calma, para você orar em casa. Por exemplo, dificilmente, é, é, na verdade, hoje em dia, atualmente, né, é, todo mundo que vai orar a gente prefere uma música mais adoração Sim. que fala diretamente de Deus. de Deus mas enfim é, tem gosto para tudo né tipo assim tem pessoas é, é, que pra escuta todo tipo de, tipo, tipo de música desde funk gospel até rap tudo até tem gente é, que gosta tem pop tem tudo né? tem tudo tem gente que gosta e falando né das composições né autoria como que funciona, para quem está começando, a questão de direitos autorais? Porque né, a gente já vai passar para uma parte mais legal, né? Bom, o direito autoral funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai, é, é, se você é compositor, compus uma canção, qual é o primeiro passo? Você vai é, é, procurar a Biblioteca Nacional. Uhum. Esse é o órgão que faz a, o registro legal. Tem gente que registra no site, tem gente que registra... É, é, é, no cartório, mas o, o legal, o, o que vale mesmo, é a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é muito simples. Para quem mora em capital, por exemplo, BH, é, é São Paulo, Rio de Janeiro, pode ir lá pessoalmente e fazer. Para quem mora, como eu, por exemplo, que moro aqui, você faz pela internet. Você entra no Google e coloca Biblioteca Nacional. É o primeiro site que vai aparecer. Você abre, lá vai ter um formulário, está escrito Registro de Averbações. É muito simples, você vai clicar em Registro de averbações e Averbações e aí lá vai ter um campo para você preencher você de compositor. Preencher. Seus dados pessoais, sua conta bancária, uhum. você vai colocar tudo lá. Aí você vai fazer um book, que é tipo um livro uhum. com um sumário e com uma capa. Por exemplo, é, é a música que eu cantei aqui, Graça. Vamos supor que eu tenha uma leva de, de 20 músicas. Aí eu faço uma capa, escolho o nome, por exemplo, Graça, é a capa. Aí na segunda capa eu coloco um sumário. Com todas, Sim, páginas, com todas as páginas, faça um livrinho com as canções, que vai ser aquela pasta, aquele book. É, um livro mesmo. É, Aí eu pego, na, no próprio site tem o endereço da biblioteca. E, então o que, que a gente faz? A gente preenche o, o, o, formulário. o formulário, anexa a, a, ao book e manda pelo correio. Aí vai ser gerada uma taxa de 20 reais você que paga você taxa. paga no Banco do Brasil. Você só pode pagar no Banco do Brasil. E a partir do momento que você, você paga esses 20 reais e gera essa taxa, já te gera ali o número do seu registro. Aí, Aí você já está registrado. Aí você manda para a Biblioteca Nacional e é. se tiver tudo ok, eles vão mandar para você daí uns 60, 90 dias o, o seu o comprovante do seu registro. Seu registro. Mas por enquanto, por, enquanto lá. não, não chega, certa, já chega, já chega já lá. chega lá o seu código, o seu número de verificação e que já está arquivado já lá. Tá Registrado. Se tiver algum é problema, eles vão entrar em contato com você, você vai corrigir, mas estando tudo certo, é bem simples. Aí, a partir daí, esse é o primeiro passo. Você compõe a sua canção, você quer receber direitos autorais, você faz isso. Depois disso, você vai se filiar a uma associação. Eu, particularmente, sou filiado a Simplo, mas tem a Bramo, tem Bramos, Samar, tem, tem várias. Você se filia a essa associação porque ela vai recolher tudo que tocar em rádio, tudo que tocar... Em televisão, ela recolhe e repassa esse dinheiro para você. E repassa o dinheiro. É. Por exemplo, quando o cantor ele é independente, vamos supor, o cantor uhum. X gravou uma canção minha. Então, eu, não, eu dificilmente vou ganhar direito autoral dele. Por quê? Ah. Porque esse direito autoral ele é pago de duas formas. Fono, fono, fono, do, o digital, Sim. que é a editora que te paga, ele te repassa. Ele te repassa. E o, o, o normal, que é rádio, televisão, que é a associação que te passa. Que te passa. Ah, então é importante de estar cilhado Importante, à tem, você tem que estar numa associação. Então, o que que acontece? Quando é uma cantora da Sony, da MK, por exemplo, que a música é editada, é, aí, assim, por exemplo, a música lançou hoje, daqui seis meses, é, é, conta o um período de seis meses e você já começa a receber o direito autoral dessa canção. Dessa Tudo canção. que toca na rádio, de três em, aí fica sendo trimestral. De três em três meses, a própria é, associação deposita esse dinheiro para você. Tá, e, e isso vai variar de acordo assim com... O tanto de sucesso que a música vai fazer. Eu falo sucesso varia, no sentido assim... Varia, Quantas vezes ela está passando, se ela está em primeiro lugar nas rádios... Sim. Tudo, tudo... Os views lá, hoje Tudo varia. Aí. Por exemplo, a gente tinha uma, uma estimativa, tipo assim, na, na plataforma digital, por exemplo, no Spotify, por exemplo, cada estimativa, né? Cada milhão de plays é mil reais que, você, que o compositor ganha de direitos autorais. Hum. Então, por exemplo, você vê no secular por exemplo, uma cantora lá que tem às vezes tem um bilhão de plays... Então, por aí você calcula. Um tá. bilhão vezes mil. Em então, você de... já sabe que ela ganhou aí muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Um cantor, por exemplo, a gente, é. tem, a gente tem aqui no Brasil a música Ninguém Explica Deus. Ninguém Explica que Deus. Que só no Spotify tem quase 50 milhões. Um então, por aí você imagina o quanto que eles não faturaram de direito autoral. É muito mesmo. É né? muito então dinheiro. por isso que é importante ter é importante o registro. Porque se assim, o seu esse direito ele fica retido até cinco anos. Então por exemplo se você compro uma canção hoje e, e passar cinco anos sem recorrer esse dinheiro, direito você perde. Você perde. Pode ah. ser um milhão de reais. Se passar cinco anos você perde. Você perde. Então é, muito então, é importante, muito importante se filiar, registrar até para você ficar seguro. Se depois uma pessoa chegar e falar ah essa música aqui é minha aí você, você tem tendo como o registro você tem que comprovar que, não é. que essa canção é sua. É, então, né, nós temos que fazer tudo também legalmente, certinho, para ficar né, bem Para não correr risco de, de, de depois ter algum problema futuro. Mas é bem tranquilo. Assim, falando, parece que é, que é muito difícil. Parece nossa é uma coisa registrar, fazer isso aqui, mas, mas não é, é, é, é, muito simples. é muito simples. Você, o registro você manda por, por, pelo correio e e o e para filia se filiar você entra em contato com eles e eles te mandam uma pessoa entra em contato com você você entra você conversa com eles eles te ligam você manda Sim. tudo e por e-mail eles... e coisa de um dia por outro você está filiado nós não vamos poder conversar mais nosso tempo né, é limitado Sim. né eu espero você que outras vezes te receber Só aqui chamar, que a gente foi tá, um grande prazer às é, depois eu né eu queria muito falar para vocês também ouvirem a música, Vasos Quebrados, não deu tempo da de gente conversar, mas foi a que mexeu comigo, que ela fala Vasos muito quebrados. da atualidade que a gente vive hoje, das heresias é. que temos ouvidos, dos falsos mestres, é por isso que essa música falou comigo, eu já tinha até te falado. <risos> mas antes da gente encerrar, você também não pode ir embora sem louvar, né? Mais é. uma vez, o Kevin já está vindo para cá. Eu vou cantar, eu vou cantar essa canção, que se chama O Homem no Jardim, foi a primeira canção que eu gravei, é, quem quiser conferir ela no YouTube, está lá nas plataformas digitais. É um o Homem no Jardim. O Homem Jardim. Essa canção, ela, ela já foi gravada depois de mim, é, pelo Cleiton Queiroz, Eliane Fernandes, uma galera gravou ela. Mas a primeira versão foi a minha e, hum. graças a Deus, atingiu muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz com o resultado dessa canção. a terra fez o universo para o adorar colocou o homem no jardim criador e criatura conversava ali até que um dia a serpente apareceu e o coração que era puro se corrompeu mas o amor era mais forte que a decepção Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração Deus te ama independente da situação Deus seu é filho pra te dar direito ao perdão Deus te ama e nem o tempo pode apagar A marca de Jesus que em você cravado está Deus te ama e pode o tempo passar Ele faria tudo outra vez por te amar Naquela cruz quando foi crucificado Foi por você e pelos seus pecados